Bora conferir a beta do Diablo 2 Resurrected, então fica ligado aí! Cara, tô animado aqui que a gente tá testando a beta fechada aqui, semana que vem vai ter uma beta aberta pra geral E olha só, a gente vai testar essa beta aqui no Playstation 5 e quando o game sair dia 23 de setembro Vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One e Series, PC e Nintendo Switch. Aí jogaremos juntos. Cara, tô animado demais aqui. O Diablo Original, a gente tava vendo, ele saiu no ano 2000, cara. Faz 21 anos, velho. Ah. E essa aqui é a versão remaster dele. A Blizzard prometeu aqui um visual top. Então vamos dar uma conferida. Bora criar um personagem novo, então, Opa, né? Pá, essa é minha área. É. Vamos dar uma olhada nas animações e já ver como é que eles colocaram aqui, velho. A gente tem o Bárbaro aqui é, Inigualável Do combate, cara, à frente na maestria de armas é, Amazona, hábil com a lança e o arco Ela é uma combatente muito versátil Meixena né, é, hum. Ah, não tem todos na, na beta ah, agora faz sentido, faz Não sentido. tem todos Paladino, ó, ele é um líder nato, homem santo e guerreiro abençoado véio. É a certeza que eu vou hum, usar Eu vou ai, sempre de linda, mago, cara véio. Tá legal, né? Ela domina as magias elementais fogo, eletricidade e gelo. Eu sempre vou de mago, cara. Eu adoro jogar de mago, né? Druida, comandar Comandando as forças da natureza, ele invoca feras selvagens e tormentas furiosas para ajudá-lo. Deve ser maneiro pra também. Pra ser muito acredito. franca, eu me animei com todos, eu jogaria com qualquer um desses. É, a gente fez gameplay recentemente no canal aí do Diablo 3, velho. Foi muito legal, Foi jogamos juntos. Foi da hora. Juntos. É, jogamos tava... juntos e com a galera do canal. Com a galera junto, né? Eu lembro que eu tava jogando de mago e a Gabi de bárbara, né? É. Bora de mago, então? Bora. Beleza. Ah, dá uma olhada nas, anima nas animações, né, velho? Isso aí que a galera sempre pede pra gente mostrar, ó. Olha, do tá bonito. Do Druida. Caraca, <risos> que <aqui> que <risos> o barulho do lobo, né? Do lobo, cara. Ele transforma, oh. se transforma em lobisomem, né? Paladino. Cara, tá uhum, muito maneiro, bem né? Bem eu... e tal. A animação tá muito legal, velho. Né? Deixa eu dar uma olhada do Bárbaro, cara. Rá, esse é o meu. <risos> cara, Olha ele, tá muito massa, velho. Tá muito Mas, massa. Só afiando, só afiando. Cara, o jogo tá bonitão, né? Ah, ele fica afiando e ali. tem a Xena ali do canto do esquerdo. E tem ali a Amazona. Ah, tá da hora também, é. né, cara? Tá da hora, né? Tá, vamos de mago. Mas má, a cara? animação do mago foi a mais mago legal. Tá sinistro demais, né? Olha esse cajado. Bora lá, então. Vamos de mago. Beleza. Uh, não competitivo, padrão. Personagens padrão ressuscitam quando mortos. Expansão, o jogo é mais... Recente expansão do jogo Nessa versão, o Resurrected Vem a expansão Lord of Destruction Junto, né uhum. uh, Na competição atual Padrão, né, cara Um padrão, né uh. Eita, que é isso? Ah, não Eu achei que eu tava botando fora, <risos> cara uh, Tá Vamos botar, aceitar tudo E era isso, né Nome do personagem, vamos botar aqui É Vou... Bulldogão, cara. Bulldogão. É uma menina, né? Eu... Ainda dá pra trocar pra <risos> ser menina. Tá, vou botar Bulldog Nerd então, cara. Não dá problema. Bulldog Nerd aí, tá ah. da hora, ó. Beleza, Gerardo. Não, cara, eu botei que Gerardo. Que é não, ursa? Cara. Não, cara, não, velho. Ursa. Que ursa, cara. Não inventa uhum. moda, velho. Pera. Você é, é Budog ter... urso então Não, pro urso claro cara que o jogo quer tanto Não, hum. velho Tá certo, né? Tá, aceitar Aceitar, beleza <risos> Cara, ficou da hora, velho tá, tá da hora, né? Tá Bom, da hora, nossa Recurso desativado, vamos jogar online O jogo privado criará um jogo solo Beleza, né? Eu, buscador de grupo, tranquilo Vou fazer a partidinha privada, né? Criando o jogo, a gente vai criar um servidor aqui pra gente, né? Show. E vamos lá. Boa tarde. Uh, tá dubladinho já na beta, hum. velho. Saudações, viajante. Não me surpreende ver alguém como você aqui. Muitos aventureiros passaram por esta terra desde que começaram os problemas. Certamente você soube da tragédia que acometeu a cidade de Tristran Alguns dizem que diabo o Senhor do Medo está mais uma vez à solta. Tradução e dublagem não sei top. Se hein. Mas um errante sombrio viajou por aqui há algumas semanas. Estava indo para leste rumo ao passo da montanha, guardada pelo monastério renegado. Talvez não seja nada, mas o mal parece ter seguido esse caminho. Hum. Logo depois que o errante passou, o portão do monastério que dá acesso ao passo foi fechado. E criaturas estranhas começaram a assolar agora. Essa voz é muito boa! Ficarei no acampamento com minha caravana até que seja seguro partir e os portões sejam reabertos. Espero ir para Lute Golen antes que as sombras que oprimiram Tristran consumam a todos nós. Se você sobreviver até lá, pode ir comigo. Fale com a cara, também. Tá. Ela parece ser a líder do acampamento. Talvez tenha mais informações. Tá, alguns comentários. Top, hein, cara? Primeiro, essa voz é de desenhos da infância, né? Muito Primeiro, bom, né, cara? que eu né, não lembro o nome do dublador, mas assim... Espetacular, Muito amo essa bom. voz. Segundo... Tô empolgadíssima! Cara, o jogo <risos> tá maneiro demais, né? Deixa eu dar uma olhada aqui pra gente organizar. A gente começa aqui com o um pergaminho de identificação, um pergaminho do portal da cidade e umas poções aqui, né? Agora um comentário, pelo menos opinião pessoal. Pra mim é outra animação jogar um jogo dublado. Cara, muito bom, né? Eu Cur curto todos muito. Todos os problemas que a Blazer tem enfrentado recentemente, cara, qualidade de localização aqui a gente não pode reclamar, né? Uhum. Vamos lá então, falar com a caixa Boas-vindas, viajante, às nossas gloriosas barracas Sei que está aqui para desafiar o mal que nos expulsou de nosso antigo lar Mas esteja ciente A cara hum. pode ser a líder espiritual Mas quem lidera as renegadas em batalha sou eu Para conquistar é. minha confiança, precisará fazer mais do que matar algumas feras na floresta Tá, mas já é um bom começo, né? A gente matar umas feras na floresta, né? É Já vamos lá, cara Deixa eu testar aqui, cara Não na cidade Tá, na cidade eu não posso usar o ataque ainda Beleza, né? Nossa, tá, tá muito bonita, sério A gente configurou o minimapa lá pra esquerda Beleza, o botão de corrida, o, o L3, né? E corre bem, né? Corre bem, a cara aqui do mundo Ao... Legal <risos> Legal, <risos> depois a gente troca uma ideia aí, a cara Bora lá pra treta já, né, velho? Bora que te bora é galinha, Já pega cara. a galinha Que é. nos jogos eles sempre são malévolos Os galos e galinhas Aí, ó é... Plane... Tá, a gente não pode ir pra nenhum lugar ainda Que a gente não estravou aqui uhum. Deixa eu dar uma explorada aqui toda na cidade, né, velho? Aqui é a Ferreira, né? Maneiro, velho Deixa eu ver os NPCs é, que tem todos depois, aqui, cara. É, depois, quando for jogar, tem que ir decorando todos esses lugares, dia, né? É, velho. É, negociar aqui, vamos ver o que ele tem de bom aqui pra gente. A gente começa com algum dinheiro? Não começa com dinheiro na, na beta, não, né, velho? Hum. Tá, sem problema. Meu Deus, cara, tá muito bonito o jogo, velho. Eu tô véio. impressionada também. Tá tô bonitão, achando véio. bonitão demais. Que o um mal estremece. Como é que estão os comandos aí? Tá, da hora. Por enquanto eu tenho... Pra ela usar o próprio cajado pra aqui. Pra bater. E essa bola de fogo aqui que tá Nossa. sinistra, né? Que tem cooldown, não. Não, não essa né? aqui não, né? Poçãozinha. Beleza. Cara, a animação do fogo tá muito linda, né? Também achei. Toma, lixo. <risos> e a cajadada uh. é forte também. A cajadada é forte, usei toda a mana, cara, agora que eu vi. <risos> tu gastou mana pra bater, pra quê? Pra usar a bola de fogo, né. Ah, tá. Toma. Mas batendo com o cajado, tu recupera? É, a gente tá recuperando aí aos poucos, né. Uhum. Tá, deixa eu me achar aqui com as barras ali. Tem a barra de vida... Isso, de Essa XP Essa branca ali... que tá subindo é o quê? De XP aí, né. Ah, tá. Ah tá, a mana tá ali, 6 de 35, vida 36 de 40. Exato. Tá. Toma. E essas poções meio parecidas aí. É, cara, pequeno... Deixa eu dar uma olhada no menu aqui, cara. Que é ali pra... Tá, a poçãozinha de cura leve. Que elas são todas iguais aí, a impressão minha. É. Ali nos, no atalho rápido. Deixa eu ver como é que funciona, cara, que era um jogo que a gente jogava em PC, né? Uh, da inferno que eu tomei, cara. Tá, ah, a gente segura pra usar. E só dá um toquinho pra organizar, né? Tá, beleza. De boa, né? Poção de vigor. Tá. Cara, é, é diferente jogar no console, né, velho? MMOs e RPGs, normalmente tu joga em. E PC, PC. né? Toma. Beleza, pra cá. Flávio Meia volta Vejo que você precisa de mais experiência Para lutar no caminho adversário. Tá, tem que dar uma alpada aqui, né Ups desculpe. Tá. meia aqui. volta, vou ver Eu <risos> uhum. andei caído aqui dentro Caraca, eu tô achando lindo Tá lindo. lindão, né, velho? Lindo mesmo ah, Principalmente quando tem luzes e tal Realmente, porque aí tu comentou, ó a animação do fogo ali, da magia, tá muito da hora. Espetáculo, né? Tá, a gente upou, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui nas habilidades agora, velho. Que essa aqui é a parada massa, né? É, vamos colocar aqui em... Deixa eu ver cara. Em energia, né? A gente tem dois... É... Quantos pontos a gente tem aqui, cara? A gente não tem ponto de atributo pra alocar, velho? Tem não, né? Registro de missão, procure pelo covil na floresta Fora do acampamento renegado Habilidades Ah, a gente tem uma habilidade pra escolher, né, cara uhum. uh, Seta de gelo Tem um bicho ali fora, cara <risos> Vamos lá Calma Ah, ele é um pausa, né Como é que eu aloco, velho? Tomou um cutuco Não tem que segurar? Uh, tem que atribuir ela Ao quadrado, cara Aí, Olha! Massa, né? Muito! tem, Isso aí é fogo tem agora. Tem, pô. É, altar de habilidades. Suas habilidades estão reforçadas, né? Ah, beleza. O que, que tem aqui é o altar mesmo, né? A gente pode dar uma espiada ali no minimapa mesmo. A ideia é a gente ir explorando pra achar o covil deles, né? Aham, okay. que já é fora do acampamento Toma, Nossa, olha o tamanho desse rato <risos> <risos> Credo, um arrepio Pra que não gosta de rato véio. Ah, é rato, zumbi É um pupurri Olha, morreu Mas, cara... Ah, e nada aqui, né Beleza Putz, cara, eu não sei vocês aí, Eu adoro esse tipo de jogo, cara Diabo pra mim é um marco, né Vários outros games que surgiram nesse estilo, cara, e eu curto demais aí essa pegada. É. Eu, aí é que tá. É o tipo de jogo que eu adoro jogar contigo. É, velho. Mas é um vício, velho. É um vício, e eu vou te dizer, eu curti muito sempre jogar contigo. Eu acho mais divertido jogar contigo. Jogar com a galera é legal, né, é, velho? Toma. Flechas. Pode não, velho. Tá Pode agressiva não. essa maga. É, véio. Tá é a... full agressiva Maga ruchadora, velho. É. Cara, lembrando que semana que vem vai ter uma beta pra geral aí, hein? Olha, recomendo muito a galera testar. Que é. Muito massa, né? Muito massa. Toma! Ó, tá aqui, velho! Uhum. Ó, tá aqui! Essa parte aí de direção, assim, é ruim ou é... Eu achei boa, cara eu Tô achando legal jogar de controle até, né Talvez que eu sinta é, Um pouco É na parte de gerenciamento aqui, cara Que é um pouco lento uhum. Isso aqui não tem como superar o mouse, né Pega, dá um cliquezinho no mouse e já... É, com o mouse é muito rápido isso daqui, né Mas talvez de um, depois de um tempo acostume, né Eu acho que acostuma, né A gente não tem... Nada de armadura ainda, né A gente tem que conseguir alguma coisa, né Aí tá cheio O que que tem nesse poço aí? Tem água <risos> <risos> ah, A gente tá com um buff de velocidade aqui Deixa eu ver, velho Pra cá a gente não explorou muito ainda, né? Tem mapa? Tem ali no canto, lá em cima Colocou lá do outro lado pra não atrapalhar a facecam, né? Não, eu digo, tem mapão? Rapão. Cara, não sei não. Acho que tem, tem como aumento, posicionar ele num lugar diferente. Eu lembro que na versão pra PC dava pra botar no meio da tela, né? Acho que na versão de console deve dar também, né? Não, pra cá não tem não. Só tem as duas cintas. Ah, eu gostei da maga ruxadora. Ela é. é ela é. Bora que te bora! Ela é. Bera essa é. maga aqui! <risos> Meu Deus, cara, que zumbi resistente, velho. Toma Espada curta Eles estão dropando bastante coisa Nada, né? depois a gente vende isso aqui Faz mó grana hein? Isso aqui, cara, covil do mal Tá, beleza <risos> Tá. Missão atualizada aqui. Era aí que tu tinha que achar, né Era isso aqui mesmo Vai com uma oh, cajadada Eles né? já vão pro lobby <risos> é. Boa Ouro. Tem outro negócio aí. Broquel superior, velho. Tá, é... ah, deixa eu ver aqui, velho. Qual ah. será que é mais forte? É que o cajado tá. É imagina, que a gente tem porque... que usar o cajado aqui. É, né? eu ia perguntar se por acaso o machado é mais forte, mas. Dane-se. É. O cajado é mais legal. É, é, mas... <risos> é o ponto de legal. Ourinho, o urinho, tem que isso aí? Aqui. Morcego? Os morcegos aí dentro, né? Morre! É, o fogo acho que é mais forte, fiquei com a impressão ao menos. Ui, tem um cetro novo aqui. Ah, ah acabou ah, a mana na hora, velho. Bate, bate, bate. Morre, bate. lixo. Bate, tá fazendo um monte de ti. Ah, tá que acabou. Meu e Deus! E que é aquele mago ali embaixo te tacando coisa? Ah, <risos> morre! <risos> Meu Deus, cara. Vai, dá bom. Qualquer coisa tem poção. Ai, cara! Toma poção! Fiquei cercado, sai! <risos> sai! Ai, tá, tá rilando, tá rilando. Meu Deus, cara! Que é isso, jogo? Dá um toma, aqui. Toma poção! um ah. Toma toma Toma mais uma já. Não, tá, Deus subindo, Deus, tá subindo, tá subindo. Meu Deus, cara! Tu tomou alguma que subiu muito rápido. Cadê os <risos> outros players pra ajudar nessa hora? <risos> Lhambaram, esqueceram de. O um estagiário dormiu com o dedo no botão <risos> e na hora de Aqui, botar os bichinhos. Poção de mana, calma. Aê, cara, a gente upou! Bem da hora a gente upou, velho. Agora vocês vão morrer. Agora vocês vão, velho. Agora vocês ferraram, velho. <risos> Aí corta pra dois segundos depois, tá um é. monte. <risos> Caraca, olha, olha os corpinhos no chão. Era, velho, vambora, vambora. Vamos seguir, cara. Vamos seguir. Que aqui não vai ter fim não, véi. Pois é, né? E o zumbi também é meio devagar, uh, né? Cara, Cara, Tá aí uh, esse feiticeiro embaixo? Pra cá, pra cá. Vamos passar, vamos passar. Meu Deus, esse acumulado <risos> tá muito ferrado. <risos> vambora, para, vambora, para, velho. Ah, nem ferrando que não saindo aqui. Meu Deus, Beck sem fim. A armadura. Oh, armadura. Estou ah, pera, cara. Vamos largar as paradas que a gente... Não vai usar aqui, velho. Ui, velho! Ai! Ah, beleza! Ainda não Ai, cara, tem. Ah, não é o nível ainda. Meu Deus, força necessária. 15, velho. Hum. Ah, já, já dá pra desbloquear outra skill aqui, velho. Ainda não, tu Tem de né? gelo, Ainda eletricidade, não. fogo e torral, né? É, velho. Puts, cara, a gente tem que matar todo mundo aqui, não tem jeito não. Tá, dá pra gente voltar pro acampamento, né? Ah, eu acabei criando um negócio aqui, velho. Tá, mas peraí, aí, pera aí, eu acho que vai dar, hein? Eu acho que vai dar, hein. Vai dar bom, vai dar bom. Tu disse que é bom matar todo mundo para pegar o que eles vão dropar, ou por quê? É, cara, vai. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Aquele ali tinha que dropar uma coisa melhor, aquele ali que era meio mago. Caraca, velho. Pera. Ui, velho. Tá não, vou voltar, vou voltar, cara. Vai dar... Deu ruim, deu ruim. Volta é, que deu uma ruim. Uma teve que <risos> Deixa eu ver, cara. Matar. Tá, tá legal, tá legal. Deu pra gente pegar bastante loot, né. Deixa eu, deixa eu falar com eles aqui, velho. Ver se a gente vende umas coisas aí. Cadê a. Tinha uma que era Ferreira, né? É. Boa noite! Cara, tá legal, hein? Sim. Ah, vamos lá, né? Ah... Beleza. É, okay. você não vai usar nada de só o cajado, vende tudo isso cara, aí? vamos uhum. vender tudo isso aqui, velho. Quanto é que você tá de dinheiro? 750 agora, ah, né? Ah, aqui. Uhum. Beleza, ela só vai vender a arma aqui, mas tá bom, né? Quer ver os cajados, ela não faz cajado, não. Força necessária. Aqui, luva, dá pra pegar uma luva aqui, né? Uh, luva pesada da destreza. Uh, mais defesa essa aqui. Luva de couro. Defesa 3. Aí é 5 a defesa. Defesa 5, né, velho? Bora, porque não, né? Não. <risos> já foi direto, já equipou direto, né? É. Uh, mais defesa aqui. Até que tá esse aqui. 60, né? Bora é... Gosta sim, gastador É, cara, tem que hum. Gastar aí, né? Tá, beleza, já ficou um pouquinho melhor agora, né? Deixa eu ver o que mais que a gente pode negociar aqui, velho Tá bem escurinho assim de noite, né? É, tá sinistro, né? Véio? a Ambientação tá muito maneira, né? Sim Tá, beleza, será que já dá pra voltar lá, velho? Vambora, né? Vambora, vambora. <risos> Sem problema não. Agora vem então, cara. Pode vir. Quando então. tiver pouco, do quando vê da cajadada, só usa mana quando tiver mais gente, sei lá. É, boa, boa. Eu vou ver, cara, eles tinham dropado umas paradas aqui, né? E esse aí é o que é reviveu? Ó, <risos> oh, poção fulminante. Isso dá boa, hein? Isso dá boa. Isso aí é do chá de Zabumba. <risos> Beleza. Negócio que ele tem uma morte. Ah! E ele cai <risos> assim. Esse cetro aqui, hum... cara. Ah, não tem força ah, ainda, né? tá legal. Precisa de mais força, cara. Bora. Um Tacar tudo, acabou. cara. Não, ainda não dá, né? Precisa 25. de 25, né, velho? Sacanagem, né? Mas tá quase lá, velho. Toma lixo. Ah, hum. o é um zumbi. Fez morto aí, né? <risos> Toma. Beleza, pegando o um ourinho aqui. Agora tá quase limpo aqui, né? Tirando os ratos. <risos> <risos> limpo assim, limpo. Tá, mas. Uhum. Pergaminho. Mas sim, tá quase limpo de bicho. Ah, armadurinha, a gente pegou uma agora, pelo menos, né? Hum. Ali é um xamã. Sai, Sai lixo. Ah, esses xamãs tem que largar coisa boa. Flecha. Que flecha. Vamos ver se tem mais gente aqui. Gostei de saber por quê que o oh, xamã... Olha a iluminação, velho. É. Tá muito top, né? Por que o Xamã, que tá usando um cetro de magia, tá dopando hum. flecha? <risos> é, velho. Coisas da RPG, né? Uh, velho. Agora vocês tem medo, né? Aqui, velho. Poção menor. Já usa uma poção aí. É poção de né? Olha aí, né? olha aí. Tá com 17 de 42. Bora uh. usar. Dá o zumbi, ele vai até ti, dá meia volta e volta. <risos> Bem de Buenas. Ah, é, eu acho beleza. que eles estão meio renascendo mesmo. Sei lá. Será que tem fim? Tem, pô. Tem que matar todo mundo, né? Jogo aqui, uhum. O jogo fica Ah, a apontando. missão é matar todos? É matar todo mundo aqui. Aí… Beleza, hein. Aí, o símbolo em cima é que tu acabou. É, pô, aí ó, a gente conseguiu uma poçãozinha de mana que nos salvou ali, Ah, você vai, mo é... vai morrer. você vai morrer. Massa, cara. Ele já ficou no high ground. Uh! Eeeeeee! Fera! Toma! Olha aí! <risos> Ela <Aqui>. só assusta! <risos> Aqui é a maga ó pesaça, velho. Caraca! Véio. Eu achando que a fera ia ser, tipo, que nada. Terrible. Aí. Me lembrei daquela fera do Resident Evil, que era tenebrosa de matar. <risos> a Gabi ficava Trauma, com Traumas, né? Traumas. Caracas morto. Eita, Ei, velho! Não. Não, não vi que eu tava quase morrendo, cara! Putz, nem eu, eu tava sempre cuidando da vida. Caraca, eu não tinha visto, velho. Tá, e aí a questão é: salvou do que? Nada? Vou voltar lá, não, salvou, salvou, velho. Salvou, ele, ele tira um pouco do ouro, mas ele salva, né? Beleza, tchau bom. Que bom, velho. Liberar você. um pouco aqui do, do inventário. Vamos vender direto? Não, né? A Flash, será que ele compra? Ah, compra tudo, cara. Ah, perfeito. Sem a roupinha, né? É, eu perdi a roupinha, cara. Isso aqui não dá pra... Já dá pra botar, né? Beleza. Perdeu a luva que tu comprou, tudo aquilo. Isso aqui ainda não dá pra botar, não. A upada de força ficou? Ficou, ficou. O personagem dá uma upada. A upada fica. Deixa eu ver aqui, velho. Ai, nosso cajado, a gente tem que ir lá buscar, velho. Uhum. Tá, beleza, vamos. Ah, nem, nem espada a gente tem, cara, uma espadinha aí Caraca É, vai ter que pegar alguma arma, porque só <risos> na mana ali Não né? vai dar, né? Uhum. Putz, cara, mas a gente vai depender Não, de aí o arco tu vai ter que comprar flecha, melhor um pau desse aí <risos> Pegar um porrete então, velho. Pega um porrete aí que ele dá conta de tudo um de Bárbara. <risos> Não, espera aí, espera aí Pera aí, pera aí, aí. Vamos voltar aqui, cara. Vamos pegar uma... Meu Deus, cara. Vou pegar uma adaga por enquanto, só pra... Hum, só pra conseguir. Só pra dar uma esfaqueada, assim, de leve. Não na cidade. Tá, beleza. Onde é que ficou o portal aqui? Deixa eu dar uma olhada Será é que eu consigo vir por aqui? Sabe quando eu acharia o um portal nesse, nessa escuridão? <risos> Gabi, nunca. <risos> Não dá pra ir pra lá, né, velho? Tá, vamos sair pela cidade e a gente vai direto pra lá. Caraca, eu é um não portal, vi... É o portal, será que ele não fechou? É, ele fechou, ah. aquele lá, ele fechou, velho. Eu não vi que a gente tava quase morrendo, velho. Putz, eu também não, eu tava sempre cuidando da vida, mas dessa vez eu esqueci. Aliás, que legal essas bolotas aí, né, da money e vida. É massa, né, cara? Isso aqui é clássico demais de Diablo, né? Beleza, embora lá, véio. Ah, tá tudo limpo já. Não, aqui tá tudo... Mano. Daí tu vai achar <risos> tuas coisinhas aí? Tem que achar, cara. Uhum. Tem que achar. <risos> Meu Deus, que Era pra cima. É, a gente morreu lá pra cima, né. É, aí tu matou o druida, eu acho. Aí, a memória da Gabi, hein. Quem fala aí da memória da Gabi... Era o choque do macacão aquele. <risos> <risos> aqui. Ah. É, para cá a gente limpou tudo, né? O era aí que tava. O... Aqui, ó, tá aqui já apareceu no minimapa ali. Ah, tá. O nosso corpinho, velho. O cetro. Ai, lixo. Quer é que, que não esse morre, zumbi cara? que tá forte assim. Não, morre, cara. Puta morre. Essa daga é que ruim. Pega o cetro no chão. A gente pegou, cara, pegou, né? Ai, cara, não dá. Calma. Que susto, cara. Não dá pra usar nem, nem ferrando, Nenhum dos dois, é novo que tu... É esse aí. Isso aqui dá, né. Uh, velho. Agora vem um zumbi. Agora você vai morrer, Ah, mas ele é um flamorto. Ele é mais forte. Ele não é comum. Uh, cara, a vida, velho. Meu Deus. <risos> Olha aí, eu disse: não, pô, agora eu vou cuidar. Vai me distrair no primeiro. <risos> no primeiro bicho. Tá, deixa eu ver, A ah, roupinha, ver se, um, é, se tem um. essa aqui tá com 12 de defesa. 8, 11, né? Ela tá até melhor, né? Beleza, velho. Caraca, velho. Existentes. Impressão. Não tem poção de mana, né? Tu não diminuiu a força, não, hein? Deixa eu ver, velho. Não tem poção, não, né? Tem sinal nas habilidades, ó. Vai ali nas habilidades. Era, velho. Ah, é que não dá pra pousar, né? De... Morre, lixo. Tá, vamos dar uma olhada em habilidades aqui. A gente tem, tem um, um ponto, né, velho? Armadura congelada E essa só, é de gelo Tu tem eletricidade, fogo e habilidades gerais ainda Essa é a árvore de gelo Ah, cara, vamos meter na armadura Beleza, vamos atribuir ela pro triângulo Agora vem, véi Agora vem <risos> Agora tu vai ver e, e, e pouco depois agora tu vai ver... caputs é. <risos> tá né? Olha aí. o pamo velho. Aí sim, hein? Ah, beleza. Vamos... Ah, o decaído que é o mais fraquinho, esse, é. ali, esse Raul. Pera, cara, vamos ver. A gente tem quantos pontos? Cinco? Aí já dá pra usar o outro cetro, velho. Cinco, pontos um ponto de habilidade ah, aqui. sim. Uhum. Pacto gélido, velho. Não dá, né? Precisa de mais pontos, né? Nível necessário, 6, na real. Também não. Pode não, ir não. no eletricidade ou fogo. Dá uma opada nesse aqui, né? Tá, beleza. Aqui. Nossa, aí sim. Agora sim, hein? Os agora, aí, vem. Tu... agora vem, agora <risos> vem. É sempre assim, Cadê? né? Agora tu vai ver. Aí chegam uns bichões bem mais fortes. <risos> Toma. Nossa, tu faz sumir do mapa. Vem não, vem não, vem não. Aí, tá quase limpo aqui, né? Uhum. Uh, o que que oh, eu fui falar, cara? -or <risos> tá, mas... Né? Agora tu atravessa vários com o mesmo... Tipo, esse aí que é o azul... Olha, tem um xamã de caído... Ah não, o azul é do gelo que tu toca. É, velho. Massa, hein. Aqui foi tudo, né? Uhum. Tem mais Deu um aqui, um né? correu aí. Toma, cara. A melhor, melhor maneira de usar um, um cajado uhum. mágico é tu pegar e bah. dar uma porrada neles, né? Esse que era um dos últimos vivos, ficou chocado e saiu correndo. <risos> <risos> chocado passado. Monstros recentes, sim. Cinco, hein? Restante, você já tem cinco? Cadê? Que que eles tão, Bora então, hein? Bora caçar eles, é que hein? Vou ficou pra baixo? Estou sobrecarregada. Ah, já tá já cheia, né? Já tá de cheia... Deve ter ficado naquela hora pra baixo. É, pra baixo tem que passou correndo, né? É. Ou eles estão juntos em algum bequinho que tu não passou? É, aqui, ó. Aqui já tem, ó. Ah, tô aí, então aí estão juntos. Caraca, okay. tem que caçar eles uhum. aí. É que eles se deslocam também né? para que a gente passou correndo? Vamos ver nesse beco aqui, velho Que sempre tinha gente nos caçando Não, pra cá não, não tem não, né Acho que da última vez que tu passou tu saiu limpando Aí, aí Ah, velho esse ah, é o quarto, velho. agora acho que falta um, né? Aqui. Aí. Toma! Olha aí, olha aí! Aí sim. O mal foi expurgado desta caverna. <risos> gasta é. sim! Boa, galera! Limpamos, mãe Volte pra cara pra receber uma recompensa, né? Vamos voltar lá pra, pra nosso acampamento. Por aqui que sai, né? Eu, por exemplo, gastaria provavelmente uma hora e meia só pra achar a saída. Só pra achar, como é que a gente voltaria pro acampamento, né? Daria pra abrir o um portal, mas vamos economizar aqui, é. né? Já estamos aqui no chato É explorar né? um pouco o jogo que tá tão bonito. Tá lindão o jogo, né, galera? Caraca, hein? Beleza, a cara tá por aqui, né? Aqui. Pronto. Você purificou o covil do mal. Conquistou minha confiança e talvez ainda restaure hum, minha obrigada, fé. Hum. Obrigado. Hum. Oh, que maravilhoso. Massa, hein treinamento em uma Mas Tá da hora. também bem. Fechou aqui. Dá para negociar com ela. Ah, ela vende aqui, ó, velho. O tomo do portal da cidade, 300 e o tomo de identificação. Hum. Da hora, é habilidade, aí ela nos deu um ponto aqui, né? Tem como melhorar mais ainda? Tem, pô. Aí é. ó, ali ele fala, ó. É, seta de gelo, nível necessário 4 e tal, a gente tem que, tem, tem que upar, né? Uhum. É, nova gélida, mais 15 de dano de gélido por nível, impacto gélido, aí ele vai escalando, né? Cara, tá muito legal, eu né, Eu gostei véio? também, Eu, Caraca, gostei, eu gostei. Ó, já fica confirmado aí, 23 de setembro, quando o game lançar, a gente vai trazer a versão final pro, pro canal aqui. Gostei demais, eu topava fazer até série aí. Se a galera pilhar, vamos fazer série no canal, cara, que eu gostei bastante muito do Diablo 2. Muito legal, muito mesmo, também tô animada. Muito bom, aí galera? Vamos ficando por aí, valeu demais quem acompanhou o vídeo até esse horário aí, quem... Não deixou o like, deixem o like aí, ainda dá tempo. Valeu demais aí e até a próxima!